É no esconderijo, Brasil e serve quem vai ganhar esse bolão sou eu. 4 a 0 pro Brasil! E aí, eu, eu, qual carinha que falta? Faltou carinha agora. É, agora sim. Por enquanto eu tô comendo. Eu tô nervosa. Eu quando eu fico nervosa, eu como. Porque, na verdade, eu quero ganhar o bolão. Tá gostoso. Suxirão. Delícia. Brasil, temos um bolão. Tá rolando o um bolão. Minha aposta é 3x1 pro Brasil. Vou ganhar. Você entende futebol? Pra caramba. Quem é um zagueiro? Pra caramba. <risos> zagueiro é quem fica na zaga. zaga. zaga. Então, é Thiago Silva ah. é zagueiro, não. Ah, é... Acertei! Ah. A fechação? Uhum. Tem que ver também como o segmento tarde tá tá, tá tá? O goleiro tá aqui no gol. Tá, tá. tá. tá Brasil, que é verde. Porém, se esse jogador veio correndo e cruzou aqui e ele tá atrás da linha da bola, não há impedimento. O que você tá fazendo no caso? Abençoando, não viu a moça do México que abençoou os jogadores? eles ganharam no jogo que ela fez isso. É aí, ó. Tá, agora não vai passar vai, mais, gente! Olha lá, um monte mais de vermelha, Se você contar em três amarelas. ela vai, Neymar! Vai pra frente! Oh, yes. Lesão na lombar, o Marcelo, hein? Não saiu, não entrou nenhum <risos> Brasil. Ninguém entendeu? contou a ninguém tu, assim, tu acha que alguém conta a jogadora antes de entrar no campo? Ninguém encontra. Bota a Marta! Marta! Marta! Marta! Marta! Marta! Marta! A tentativa da Enfiada. Olha o Paulinho chegando na grande área. Vem o goleiro, ele toca Ela achou o técnico da Sérvia, Gatinho, então ela vai fazer uma chamada de vídeo com o técnico. A gente, vai, a gente tem um pra tempinho, intervala. que agora ele tá dando um esporro lá nos jogadores dele e tal. Vai pegar quê. o celular. Vamos lá. Ele, ele quer ver os <risos> médicos, tá? vai lá. Chamando. Tá chamando. Meu irmão, se senhor me atender, eu não sei nem o que, que eu faço. <risos> sei o que, que eu faço, se você me atender, eu não sei. Vou ser preso. É. Tem então, que é falar de Desestabilizar o técnico Exatamente. da Sérvia, tá. entendeu? Acabei. Então, eu assim, lá, muita sensibilidade. Ah, eu, ah, eu, não, não, não. eu queria dizer aqui, ó, que no time esconderijo a gente fez um time aqui. Nossa técnica é Amanda Dorem. É a técnica do time aqui. A gente tá indo bem. Muito bem, fizemos um bolão aqui, eu apostei no 3 a 1 Então, assim, eu estou torcendo pra ter um gol da Sérvia, mais, mais dois do Brasil. Por que, que você tá torcendo pra ter um gol da Sérvia? <risos> É o bolão, é evidente. Dela, é Meu bolão é 2x1. Um. Assim, apesar de eu ter muita fé na minha seleção, eu acho que a seleção quando ela fica muito empolgada e fica bem, ela, ela dá o mole dela. Aí vai dar o mole dela, vai sofrer um gol, mas vai fazer dois, já toma aí num caminho. Só finalizar, só finalizar. Quanto é. isso? Estou ganhando. Né? 1 um a 0 Primeiro tempo acabou. Mas eu abro mão do meu prêmio, da caixinha de bombom, pra gente fazer mais gols e a gente não mais... Não diminui a caixinha de bombom, não! Eu não diminui, eu É um caixão de bombom! Eu amo o meu caixão de bombons, <risos> entendeu? Eu aposto no 4x0, mudei aqui o balão. Aposto 4x0, entendeu? A, a Brumão da minha caixa de bombom pra tá ganhar caixa de bombom, que eu aposto no Neymar na garra brasileira, que é o sofredor, que vai ganhar sofredor. É... 4x0 aposto aqui, ó... Brasil! Eu fico muito nervosa, um gol só não. Muito nervosa. Vamos falar de bolão, não é mesmo? Eu apostei 3x0 Brasil, como vocês podem perceber. É, temos o primeiro gol, eu acredito, Neymar vai fazer dois E vou perder o bolão, porque o Coutinho, fazer um, vai ser 4x0 mesmo. Ou seja, todos nós concordamos que o prêmio vai pra Tatá. Bota o meme? <risos> eu acho que tá bacana, tá, tá bom. estando tendo muito de futebol, acompanho muito. É, Neymar, Neymar tá legal. Eu acho que o time tá um pouco preguiçoso, entendeu? Eu acho que ele tinha que avançar um pouco mais, fazer um estoque de bola um pouco mais rápido, entendeu? Abrir um pouco pra direita, porque a gente perdeu a esquerda, o Marcelo, o Marcelo, né, tá lesionado. Então a gente não tá com um bom desempenho pela esquerda, então acho que a gente tem que explorar um pouco a direita. Então, eu tô achando que tem pouca gente no banco da Sérvia, entendeu? Tô achando esquisito, tô tentando fazer umas contas. <risos> pra ver se dá certo. Ah, concordo com a técnica Amanda, acho que tem muito vermelho. Acho que ninguém contou quantos jogadores da Sérvia tem em campo. Porque quando eu vejo assim, aberta a imagem, é muito vermelho e pouco amarelo. Mas não tem problema, a gente tá ganhando mesmo assim. Só vi que Marcelo machucou. Mas tô achando o time, o Neymar, um pouco jogando um pouquinho mais pra frente Fora isso não vi muita coisa mesmo, vamos ao segundo Estão fazendo uma análise <risos> O gol foi é quantos minutos? 25? 20? Alguém lembra? 25. 30 e... Não, depois de ah, é 30 30 e... 31 A Amanda já sei no discurso da ah, frase É de nada Tatiana ah, não. Também não vai rolar muito apertado não, não. Segundo tempo, a Brasil fazer um gol e negócio de Sérvia faz. Fazer é. também não vai fazer Guiais 5% de chance Acho que tem uma pequena chance Mirella 8,5% de chance Vai, garota! É, tá, tá. Aproximadamente 40% de chance Vou botar a minha um pouco quanto falta pra comprar Você vai esquecendo, é é é não faz descontas! A gente não fez é descontas, é, tá Eu não fiz. Enfim, o resto que sobra é o meu. Até então a gente não tá fora. Não, uma a zero, tá uma 0 tá você fora. tá dentro. Eu tô dentro. Porque não teve mais gol, não teve ok, é, ainda gol então, E 2x1 um, um, também 2x1 um super implosível também acho, Não tô entendendo isso bom. A gente super entende de futebol, a gente tá aqui fazendo várias análises É verdade, eu é. fui eleita técnica, então é. É a mesma coisa que tiro Não, de canto? Não, tiro de canto e escanteio. Tiro de canto é a mesma coisa que, que tiro de meta? Não posso responder tudo. Porque se for a mesma coisa que tiro de meta, tiro de meta é do goleiro. E o escanteio é do outro time pra você que é, vai ali. É, tiro de canto e escanteio são a mesma coisa. Você consegue dar o nome de cinco jogadores da seleção? Consigo. Por favor. O Marcelo, que Uhul. saiu. Um. O Neymar. Dois. O Alisson, que é o goleiro. Três. Eu decorou o goleiro, decorou o goleiro. <risos> E o aquele menino. O. o Amanda tá soprando ali, ó. Oi? O Para Felipe aada. Coutinho. Felipe é, Coutinho. É, Felipe é, é? Coutinho. Coutinho. Aqui, ó, Olha pra mim! E o Jesus! <risos> Você pode fazer de novo? Ai, pegando o gol e marcando muito bem. Esse é o comprometimento que a pessoa tem que mostrar. Bora! <risos> mais um! Vai, vai, vai! É agora e gola! No momento, Yaya está à frente do bolão. Estamos com 30 minutos do segundo tempo e eu preciso de 10 minutos para um gol. Para mim e para essa aqui, faltam um dois. Você vai ganhar, vai, um vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai Neymar A gente pode perceber, tem pessoas que entendem de futebol e pessoas que não entendem de nada mesmo. A Amanda já tinha sido eliminada quando o Brasil fez o segundo gol. né? A gente tem a Tatiana aqui, que eu não sei porque que veio nesse evento, porque afinal colocou, com licença que eu tô gravando, afinal colocou o país adversário fazendo um gol. Então, sumariamente. A Tati também foi eliminada. Temos aqui a Mirella, que estava muito otimista, achando que ia ter uma tarde bastante emocionante, com quatro gols. Né? E também apostou aqui num gol da Sérvia. Viajou. A gente risca a Mirella aqui, ó, ficou com a carinha triste aqui. ó. Carinha triste. Aqui temos a Tata, que eu achava, eu até inclusive torci para esse resultado de 4 a 0 que acho que Neymar merecia fazer dois gols. Vamos riscar aqui, Tata Tomazina. Também não foi dessa vez, Tata. A gente tentou. Gabriela foi mais próxima do resultado, achou que nem ia fazer um gol só e um calinho não, não também não. Então como a gente pode perceber, nós temos claramente uma vencedora que foi em busca dos três pontos chamada Yasmin Campeão. e a Yaya como vocês preferirem. E a grande vencedora que ganhou uma caixa de bombom. É ah, muito bom, muito obrigada, bacana, ganhei. O que, que é isso? Perdi o bolão. Eu achei, eu achei que Ney fosse fazer gol, mas Ney não fez, porque Bruna está de volta ao Brasil. Isso é muito sério. Rede Globo libere Bruna Marquezine para segunda-feira, Brasil e México. Não deu pra gente no bolão. Não, não deu. Não, não, deu. não, não deu, deu pra, pra gente. Quase quase no Quase, quase deu pra gente. Mas o bolão. que importa. É o que importa. É que o quê? É que o quê? O Brasil, ganhou, o Brasil gente, ganhou. ganhou! E mais uma coisa, a gente faz de barriga cheia. Foi uma delícia. Eles mandaram um barcão, assim, pra gente. Gente, de coisa gostosa. A gente comeu até morrer, assistindo o jogo. Foi, é, foi incrível. A gente até foi perdeu incrível. o início do jogo, que tava muito bom, então... É, eu, eu achei muito incrível o gol do Neymar. Que... <risos> Sushião! Obrigada! Valeu, obrigado. Valeu, galera! Beijo, beijo! Não esqueçam de se inscrever e curtir esse vídeo. Um beijo! Obrigada!